Bem aqui pessoal, eu sou o muito bem vindos a mais um episódio de Dream Alone Que é basicamente... Mas eu vou para ali já É basicamente aquilo que o nosso amigo tem andado a fazer, né? A dormir sozinho A sonhar sozinho Não faço ideia Mas pronto, continuamos aqui a tentar apanhar a, a bruxa A ver se ela nos... está merda A ver se ela... Nos ajuda a libertar a maldição Se é que é uma maldição Que que sobre a nossa aldeia Onde toda a gente estava a entrar em coma Se ainda não viste os últimos episódios Eu vou deixar aí em baixo o link Para a série E pessoal Continuem a dar aí os vossos likes E a partilhar os vídeos Agradeço imenso E motiva-me aqui a fazer mais vídeos Eu gosto disto Mas se estiver motivado é sempre melhor é? É... Pronto Agora estamos aqui na cidade Aqui em cima o que é que viemos aqui fazer, hein? Temos de entrar ali para a porta, não? Ah, podemos, Toma lá. Uh, estamos aqui na cidade. Altas assim lá para baixo para ver Esparva o porque... Tem que fazer alguma coisa lá embaixo, pá. Uh, temos que fazer qualquer coisa, né? Olha aqui a outra porta. A outra porta é boa muito boa. a ver se morres, não é? Tiraste assim Para baixo, sem olhar, sem nada O oh, é aquilo? Estava ali alguém, que eu vi Não era uma sombra, mas eu vi Significa que se eu saltar lá de cima Vou ter que aquele gajo, é isso? MESMO EM CIMA Pimba, que era essas? Será é que dá para ver lá cá de cima? Pois dá. Toma Pinóquio! O que eu falo? Porquê que eu falo? Isto Pinóquio cabrão. Helena, está aqui deste lado. Oh Pinóquio! Sério? Ah, eu vi que não ias. Ok, já passamos o Pinóquio pega é mais? Hein? É? para mim Está aqui neste episódio que vamos encontrar a bruxa? Vamos dar a música Quando as músicas mudam que é porque algo vai acontecer Como no cinema A bruxa! Andando as bruxas foi. Tá para ali. Tá ali mais um Pinóquio. Mas afinal quantos Pinóquios é que esta gaja tem? Ok. Oi, oi, oi, oi, Este não é bem Pinóquio. Quando tem nariz é um Pinóquio sem penca. Estranho. É quando está nada estranho Ok. Posso saltar não. Me desculpa. Eu salto por cima dele. Um né? não é? Mas posso ir para aqui? Ou não? Ah! <risos> vai lá, vai lá, vai lá. Dá para saltar por cima de ti, dá o um bocaraças se é que dá. Ok, então tenho que esperar que ele venha, não é? Pois. É uma opção. Ui, já estás aqui! Agora aquelas merdas iam cair. Ok Ui Pssst. Ok mas que dois Não me enganes mais Não me enganes mais meu amor vais me ver partir Ok Primeiro os blocos pequeninos Tumba, tumba Para o bloco grande Tumba, tumba Andas ali Peças o que? Peças o que? Opa Easy pot, easy pot, pois é nada. Pois, pois, pois, pois, pois, pois, pois, pois. É o que acontece quando saltas do abismo. Hey, okay. oi, oi, oh, oh, very fast for you, oh, oh, oh, very too much fast, Toma é na boa, né? É na boa, nada que era para saltar tamanho. e a mão. Eu, eu, coisa da coisa. Eu, não, puto. Aqui eu posso ir sempre a correr, né? sempre sempre que fica ali para trás. para aqui, voltas atrás. Está-se bem. Como é a mané? Ó, ó, ó. Ok. Agora aqui é que não é nada, né? a tal situação, tenho que ligar isto, não, ainda não é agora. E é, tinha que ir ali acima, ligar a ponte, muito bem. Ok, passamos mais uma parte, é bom, que é um checkpoint. Check por favor! Vou fazer coisa agora, que eu parto esta merda toda! Graças pá! Tem uma porta... uou uou uou uou pronto! Vê-se mesmo a ver que é que ia fazer! Vê-se mesmo a ver! Mesmo a ver! Então, ela dá A foco, mano. Peraí, isso tem que haver outro sítio. Vamos ir É só assim? É, há aqui alguma alavanca? Alguma merda que eu não saiba? Ui, estava ali a outra porta! Olha ali! Olha ali que eu vi! É. Assim está melhor. De qualquer é forma, não posso ir para ali. Hum. Hum. É um imã. Bem, olha o que a gente tem que fazer agora. E, ok, vamos em cima da rampinha, é isso. Mas pés sem. Ok, tá bem. O, fazer para ele só para baixo. Tipo precisa, né? Aquilo que deixa aquilo e assim já não morro. Não, isso vai ser preciso para subir aqui a algum lado, não né? é? Deixa-me deixa ver primeiro, não é? aqui quem paga esta merda? não preciso, nem é preciso. O é. que é Estupido. Vai é estupido, não é estupa. é isso? É assim, mas já. O que eu empurrei aquilo? A não ser que tenha que empurrar para ir buscar mais casinhas daquelas. Pode ser, vamos experimentar. Deve ser para isso. Deve ser para isso. Quase certeza. A gente empurra empurra, empurra empurra, empurra, empurra. What? Serve para nada. Ou que temos que levar lá para a frente para termos o salto mais facilitado? Não sei. Eu tenho bastante confiança que ele consiga dar aquele saltinho de merda. Sem necessitar de mais nada. Exatamente. Ui! O oh, tem anões esta merda? Pinocchio's anões? Quase que não os via Quase que não os via okay. Vou saltar por aqui não? Opa! Como é que eu vou fazer isto? Fazer isto, ok. Ui, peraí, afasta-te lá que é que eu ver o gajo está ali. Tem que saltar por cima dele, deve ser né? Olha, os dois pequenos estão ali andando, anda, anda, anda grandão. Boa, ah. toma. Melhor não cantar de gal que isto. Ter armadilhas em todos os cantos. Quem, quem, quem? O quê? Pá! Ok. Muito tempo sem armadilhas. Quer dizer, aquilo ali não conta bem como uma armadilha, né? Mas... Muito tempo sem armadilhas. O que é que se passa? Vamos chegar ao final? A bruxa! Estás aí! A bruxa! E já estamos mesmo! Vou chegar à bruxa! Se ela não pôs armadilhas ao pé dela, tem medo de sorejar. Faço certeza que é isso. Não vejo outra teoria. Ok. Uma plataforma sem move, Ai, caramba! Não morri. Ah, não morri, mas também não vou para aí. Está ali um, um pinóquio. Dois pinóquios! Mas fácil se calhar morrer e voltar logo ao início. Vou ter que andar aqui no meio dos dois, não? Ah, merda! Caralho. Então, temos que ir lá para cima tem que ter cuidado com, com o salto Porcaria okay. O que é que eu quero isto? Eu não percebi Estas escadas estão todas criadas Estou lá mais para a frente, não é? Não é preciso Vimos para baixo E saltamos para cima, agarramos ali e tal e depois Mesma arrasca, caraças. Então, aí, temos aqui umas escadas para descer, temos outras, temos três. Aliás, okay. vimos na é bem. Ah, boa, pum, pum, pum, pum, pum, pum. mas aí muito bem. Neste nível, apesar de que ele é longo para caraças, estamos fortes de andar. Esse é mesmo último. Oi? Olá. Estás a ver? Há piso. Eu fico aqui, pode ser aí? Obrigada. Ora, مشketinhas. Nada. Oh! oh, oh, oh, oh. Que ser, né? Tinha que ser uma plataforma a cair nos cornos. Ok. Agora não me enganes. Não me enganes. É, aquela plataforma ali está quase no risco. Portanto, vai, vai. Toma. Vamos aqui. Ui, que a sorte! A sorte do Tana já fomos, né? Já fomos, né? O que Não posso descer, é isso? Oh, Zé do Pipo. Olha lá. Posso descer, mas para onde é que eu saltava? me lembro para onde é que eu saltava? Tinha que dava para saltar. Olha lá, Zé do Pipo. Ok. que uh. okay. é que se passa? Ah, está ali um gajo em baixo, mas está aí para o outro lado, portanto tá ir. Ah, está, livre. está livre o caminho. Seja marionetes, Marionete. Está marionete. ah, bem agora, tentamos estamos a morrer mesmo, menos vezes. Morremos algumas vezes parvas. Brrr. Mas, mas está a correr bem. Estás a andar sozinho e tudo? Já já vai. Calma! Calma, rapaz! Já vais morrer mais umas quantas vezes! Tenhas pressa! aí Pariu! Pariu! era aqui para saltar, mas não era aqui era para saltar mas à frente. Okay. a frente o que a da plataforma what? como? como é que eu vou passar? é que aos pulos? Não tenho agora aquilo aqui, não. pois não tenho agora o poder para usar. Não dá, é impossível. Posso cair aqui nesse buraco? Tem aqui alguma entrada? Não é nada. Tem aqui neste buraco morna. É? Oh não. Oh não! Vai vai vai vai vai, frente, oh, ah. Oh, ah. vai vai vai vai para frente ao Pinocchio vai vai vai vai vai vai vai passamos pelo vai vai vai Sobe vai vai vai Aí tinhas razão, pronto, desculpa. Tinha... Olha, pera, agora tem ali uma alavanca. Oi. Oi. Ah, tem que pôr o meu amigo aqui. Oi. Oi. Oi. oi. oi foi por ah, ah, ah. <risos> pouco. Ok. Tá correndo bem! Vamos embora! Eu já devemos ter passado pela pista da, da plataforma. E não é melhor? E no teu sprint. Nunca te cansas. Tens um cabeção do caraças. Isso. Uh, não a cair? Ah bem, Pessoa boa, bom a cair. Oh. Uhuu! -huh! Ei! Hey. Tinemos para este lado, que é para este lado que é o caminho! Igual! As luzes às vezes parecem olhos ou para essas! Salve essa merda talva! Salva! Salva! Salva! Ei é. temos a luz, né? Vamos andar, não sei bem a onda. Estamos numa casa agora. E há ali um quadro, uma janela cabra Oi! Olha os meus amigos! Melhor vir para baixo, deixa-me passar Para bem que não haja mais, né? Vamos deixar passar os dois e depois subimos. A sério? Onde é que o outro foi? Vem aí já Isso foi eu para este lado Ah, espera, eu posso... Ah, são pequeninos, ok Foi, mas está ali outro Está ali outro, tá? Não vires? Vira lá, pá Turururu, até não ver. Ai, por que eu não esperei? Por que? Por que eu não esperei? Não era este? Não, não é sim senhor, não é o quê? Foco! Bicho, bicho. E agora podemos subir logo, né? Ver um. Putz! Voltamos lá em cima. Ok, tem aqui outro. Está. Não mais? Não. What? que? <risos> só que as físicas não me acertam. Ahá! Continuamos sem ver nada. Continuamos sem ver um cu. E é que não se vê mesmo nada, só se vê a capsinha do boneco a andar por ali a fora. Ouça! Alguém aí? Eu? Oh. Figuei é uma alavanca? Por aqui. Uh. Boa. Aqui é para quê? Boa! Figuei a alavanca, não sei exatamente por para quê. É sempre estar. Deve ser. Figo eu. eu. eu, eu. Digo eu que deve ser importante. Digo eu digo eu que deve ser importante e vamos ver eu papai a calava. Não sei não faço ideia, nunca vou saber. Ela fez alguma coisa fez. Não? peste lado agora é eh? olha aqui ó antes esta parte hein? ver se não aparece mais armadilhas aquelas ó não Não, não era nada, eu estava a saltar, mas eu briguei. Agora é que chegamos a lado nenhum? Estamos aqui a correr à meia hora. Que Merda pá, tinha que me de coçar. outra vez lá de baixo. Ok, estamos outra vez cá em cima, aqui com este senhor mau. Havia aqui uma zona. Aqui. Quarta ou quinta vez que cá estamos, cara, já nem sei Outra vez nesta merda, salta Vou Olhar bem para o chão para ver se não caímos outra vez, foda-se Salta indo ali Passando o feio? aqui já não não aqui solta boa e a partir daqui aqui mais uma e agora agora já conseguimos passar bastante mais do que há pouco boa já precisava de um checkpoint esta merda devia dar mais checkpoints é que tem que fazer aquilo tudo outra vez nem é o difícil isto ok morri quatro vezes ou três ou... Está mal. Calma! Já brinquei para o outro lado. Uma gárgula. É uma gárgula, não é? É o chato de ter que voltar lá abaixo, pai. Ter que subir esta porcaria toda outra vez. É terrível. Acabo da cabeça a um. Qualquer um, voltamos pelas vistas, não é preciso. Ei, <síntos> ali Este é o último nível. Isto. Este... Não, não dá. Hum. Vira ao outro lado? Dá no lado? Fantasmas ou caresses? Dá no lado, vamos ver no outro. Aqui. era aqui esta merda não sei exatamente para quê mas é esta alavanca ok então onde é que a gente estamos no caso de eu, de eu morrer né mais uma vez nós estamos nesta zona dos miúdos onde é que está o problema nós sempre que vinhamos cá para cima e quando eu digo nós digo aqui o estúpido sempre vinhamos cá para cima eu continuava logo para a direita já sabia que tinha aqui Crianças na direita e tal... e que é isso? Mas agora vem de mão dada Continuava logo para a direita Se formos para a esquerda Temos lá a porcaria de uma alavanca e, e possivelmente é a alavanca que eu preciso Para me libertar alguma coisa lá em cima Porque lá em cima eu procurei, procurei e não tínhamos nada é a zona das garras Há ali uma zona das garras tem aquelas paredes que Parece que desaparecem Quando a gente ativa ali o, o poder mágico Mas não... Não desaparecia? Pá. Será que era por causa disto não estar ativo? Vamos ver, vamos, vamos tentar agora esse se não morro outra vez a cair né? Também já morri uma quantidade de vezes A cair lá na... Ai meu deus, tão perto A cair lá em cima na... nos buracos Isso é isto, pá Estou farto de andar aqui as voltas e voltas e não encontro nada a única coisa que encontrei diferente foi aquela alavanca ali atrás. Pode ser que sim, vá. Vamos acreditar que sim. E tem mais uma. Pronto. Ficam assim. Duas alavancas ligadas. Esperemos que seja isto. Como é que. Ah. Tem que ser mais, é isso? Agora não tenho poder, oh caraças! Vou ficar aqui preso. Queres ver? <risos> <risos> Ai vou ter que sair. Vou ter que desligar. Te Fica merda! Onde é que será que a gente começa? Aqui não é, de certeza, Nex. Né? É preso. Na parte do início, mas não muito, não era? Ei, onde é que estamos? Estão tá longe, ok pessoal, vamos <risos> ficar por aqui Não conseguimos fazer este episódio Eu não estou a perceber o que é que temos que fazer ali naquela parte Tiramos uma, duas, três alavancas Teoricamente aquela parte lá em cima devia estar aberta Mas não está e não sei Vamos tentar ver para o próximo episódio Hoje vamos ficar por aqui muito a vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.